E aí povo, hoje eu já vou falar sobre o canvas. Esse canvas é um famoso elemento que todo mundo resume HTML5 a partir dele. Tão útil que ele é, digamos assim. A HTML5 é muito mais que simplesmente o canvas, mas como o pessoal usa ele para todas as coisas que eles pretendem da HTML, como desenhar gráficos, exibir algum tipo de vídeo especial, etc. Bom, ele é um elemento extremamente importante, ele foi introduzido recentemente e ele é bastante útil, para isso que eu falei para vocês, desenhos, gráficos e várias outras coisas. A grande desvantagem dele para a maioria das pessoas é que ele não funciona no, naturalmente sem que você use programação. E é isso que nós vamos abordar aqui. Esta é uma página que tem a referência de todos os métodos usados pelo objeto. Quando eu falo métodos são essas funções aqui que fazem coisas tipo desenhar linhas, desenhar retângulos, colar imagens, desenhar textos, preencher e algumas coisas mais complicadas aqui para quem já usou isso no flash, é uma cópia completa de todos os métodos que eram usados dentro do flash para desenho a diferença é que o flash podia fazer se em qualquer lugar na no nossa mesmo nós precisamos do canvas Há algumas outras funções aqui a manipulação de pixels eu por exemplo não curto muito, acho elas meio excessivamente elaborantes mas isso aí não convém explicar agora. Vou explicar para vocês como fazer o uso básico do canvas. Vamos inicialmente pegar algumas imagens aqui. Vou deixar de fundão. Vou deixar esse fundo aqui só para vocês terem uma noção de como é que o seu no canvas, Eu estou desenhando esse fundo por causa disso isso aqui é um padrão que nós podemos adotar constantemente o canvas suporte que você coloque um conteúdo para navegadores que não suportam essa tag você pode tranquilamente substituir esse conteúdo aqui por um filme flash ou vídeo no youtube ou qualquer outra coisa ou até gifs animadas não que isso seja bom né são pesadíssimas aqui temos a referência do canvas já sendo desenhado aqui ele é transparente na verdade esses parâmetros que eu estou colocando aqui, 28, são relativamente obrigatórios para nós, porque se você omitir eles, o tamanho fixo do campo vai ser de 200 por 200. Isso, se você estiver desenhando um canvas e você mencionar com CSS, assim, para que tenha 500 por 600, por exemplo, só tá na sua página, vai fazer um gráfico bem feinho, ele vai ficar esticado, porque o canvas real vai ser só de 200 por 200. Então a gente sempre usa na medida final, a medida certinha. Vou colocar 300 aqui. Pronto. Me dá uns pauzinhos de desenho aqui de vez em quando. Agora temos nosso canvas aqui. Como eu mencionei, ele só pode ser manipulado por programação. Assim ele não serve para quase nada. Como você sabe, eu prefiro a CoffeeScript Script. trabalhar em cima da função de carregamento da página né toda vez que a página é carregada nós executamos essa função e agora a coisa que eu faço é sempre limpar esse logzinho chato e meu console a primeira coisa a fazer é procurar o objeto canvas dentro da nossa página html então vamos não, pegar o objeto documento que está presente na javascript e usar o método catlementById esse vai simplesmente ser a id definida aqui no canvas, todos sabem que Todo elemento na página HTML só pode ter uma única ID. Então nós já temos ele aqui em mãos. Com isso eu não faço nada. Eu preciso trabalhar em cima de um contexto. Canvas, né? O contexto é o objeto canvas. Eu tenho que pegá-lo getContext 2D, quer dizer que eu vou manipular o objeto com os gráficos bidimensionais as outras opções possíveis são só WebGL agora a primeira coisa a fazer geralmente com o objeto canvas é limpar ele caso tenha algum desenho anterior e isso nós fazemos assim clearHect as coordenadas superior esquerda, que são esse ponto aqui E a inferior direita, que é esse ponto aqui Eu posso usar os próprio canvas Isso aqui fazer limpar Vou desenhar agora um retângulo preenchido Um texto File style File style, o inglês está ruimzinho de manhã, preciso de café. Amarelo, né? Vamos deixar mais. O fio style você precisa dele para definir qual vai ser o preenchimento de qualquer forma. Sem isso, ele não vai desenhar nada. Agora vamos desenhar um retângulo. Fio, Rect, Começar na coordenada 10, 10 e ele vai ter 200 pixels de largura por 150 de altura. Tcharam! Esse é o nosso pixel bem desenhado. Agora vamos fazer outra coisa. Vamos desenhar aqui uma imagem. Escolhemos uma imagem qualquer. Mais levinha, para quem não está vendo, meu Dropbox aqui ó. Eu sempre tem uma opção aqui: ó. copiar link público. Aí eu tenho o link externo para esse elemento do Dropbox. Vamos começar o desenho da imagem. Primeiramente eu preciso de uma imagem para desenhar. A JavaScript eu faço isso com new image. E aí esta imagem eu preciso carregar de algum endereço. É a mesma propriedade que você tem na target. Joga a string aqui. Com isso eu vou desenhar o canvas. Contexto, um draw, image. Este draw image preciso da imagem. E a coordenada vai ser inserida. Agora observe com calma. De onde está a nossa imagem? Isso vai acontecer normalmente o tempo inteiro. Muita gente, programadores que vem de outras linguagens, de desktop, ou programadores iniciantes, não entendem alguma uma coisa peculiar da internet, de programação web, de programação front-end, que ela não é linear. Quando eu quero trabalhar com uma imagem, inicialmente eu preciso que essa imagem seja carregada de um servidor, que não é o servidor local, então ela não é disponível instantaneamente, ela precisa ser carregada da internet, ser localizada na rede, um requerida pelo servidor, depois enviada pelo servidor, por algum caminho qualquer, esse processo pode demorar vários segundos. Isso quer dizer que quando eu mando desenhar a imagem aqui, ela não existe, ela não foi carregada ainda. Então, toda a programação web é sempre baseada em eventos, como eu fiz aqui em cima. O carregamento da página, eu executo essa função. Isso me garante que ela vai ser executada no momento que existir essa tag canvas aqui dentro do ambiente da página. Mesmas coisas com a imagem. No caso dela, tudo o que temos que fazer é usar o método onload. O onload da própria imagem vai me trazer... O, a setinha cheia aqui ela vai permanecer o contexto das variáveis que estão na função chamadora dela agora eu vou pegar isso aqui esse contexto jogar aqui tcharam quando ele conseguiu carregar a imagem que estava nesse endereço, ele chamou essa função interna. Isso é uma função. Dúvidas? Quem conhece JavaScript, declaradamente isso aqui é uma função. O onload recebe uma função. Esta, esse objeto img e o contexto... Eles estão num escopo conhecido aqui, então eu não preciso fazer nenhum alarismo para acessar eles, basta referir aqui direto. Agora vamos supor que eu queira desenhar essa imagem apenas um pedaço dela. Por exemplo, se eu quero fazer um, algo como um CSS Sprites ou um, um mapa de tiles para videogame, eu vou usar uma imagem grande e usar só pedaços dela. A função DoryMage consegue recortar pedaços de uma imagem. Vou fazer isso dessa forma. Vou pegar a coordenada inicial que eu quero executar o corte da imagem. E o quanto dessa imagem eu vou querer cortar. No caso eu vou pegar um retângulo aqui de 64 por 64. E eu vou dizer onde ele vai ser posicionado na página. Eu vou colocar na posição... 20, 20 Vou um pequeno erro aqui Listo. Posicionei ele na posição 20, 20 Mais ou menos aqui eu recortei da imagem, a partir do ponto 0, 0 dela, que seria essa parte aqui, até a ponto, a, a, o ponto 64 em X e 64 em Y, recortei só esse pedaço, um slice da imagem. E eu posicionei ele na posição 20 20 da minha página. Quer dizer, do objeto canvas, desculpe. 20 20 a partir do 0 é aqui, no canvas. Vou colocar na posição 30. eu preciso também dar a quantidade de pixels que foram cortados da imagem. Se eu quiser alterar esses valores que eu digitei aqui, eu vou redimensionar essa imagem recortada. Daquele mesmo pedacinho de 64, 64 que eu cortei da imagem, só que ele foi redimensionado. O dobro dele. E esse é o básico da Tag Canvas, que você vai usar para trabalhar com desenhos e outros gráficos. próximas aulas, vou falar sobre como usar ela para animação e outras coisas. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima!